para nós chegar né hoje estou focado cara. hoje nada tira meu foco hoje eu dormi mano eu dormi igual um bebê mano hoje juro mano. melhor dia <música> Vamos mudei vez de maguinho, não faz isso não. Não sei se é torcedor. Eles querem, eles estão pedindo aqui. eu vou torcedor da Loud esses caras. Eu quero falar que torcedor da loja tá em peso aí, ó. que bancada. Ah, boa noite. perguntar um negócio, Doug me mandar acordar 8 horas da manhã hoje, tá? Só para entender, tá? E o pessoal da Loud chegou agora e eles acabaram de pegar o ticket para almoçar. Só para eu entender. Eu só quero entender, eu não quero discutir, nem arrumar é <risos> confusão. É mais para ficar mesmo fixado, sabe? Nossa, toda vez, que que cara, eu moro lá na outro lado do mundo. É. Os caras fazem acordar 6 da manhã para chegar no office e antes para chegar junto, chegar na hora certa. Tá vendo? Você é minha moleque. Que, que será junto que será ele? ele? Ah! <risos> Eu te sei, cara. Era pra dar W no Minions. Bora. Bora. <risos> pois então sempre tentou fazer alguma coisa com o bot White já é foi sim a a gente vai foi O que estava presente em todos dos dois lados O que estava presente ali em todas as vitórias da loja em todas as derrotas da loja tava. nas vitórias da pen também tinha que não tá me a pop deles effect, né? O pop, a pode ser That two weeks ago you have no confidence we could win. But now you for sure we can win. We already take Baron, So it's up to us. It's in our hands. If we make good early game and stable laning phase We can win then. Calma aí. No 3 golpei! 1, 2, 3, golpei! Vai dar bom, vai é dar bom. O primeiro jogo o dia inteiro tá diário, já. É isso. O roubado. Não precisa acertar nada e mata todo mundo. Tomara que é um 3-0 pra nós, né? Bem tranquilo. Gente, eu espero que não seja que, sendo que nem o último jogo. Foi emocionante, mas assim, acabou rápido. Então eu espero que hoje seja também. Ó, oh, é primeiro. primeiro é suave, só pra analisar o jogo. Para... Aí se perder o primeiro, tá suave? Vai ganhar os três. É isso. É isso. Certeza que é isso. assim. Tô animado. Vai ser legal, 3-1 para PEN aí, Vou roubar muitos barões aí, é isso. LOWPE! LOWPE! LOWPE! LOWPE! De loud contra PEN, a galera já começa. De da loud e só o da Vivo da PEN! Não tem mais chove! A primeira final, Aí dá uma cobrinha. eu também... Mas por que você conseguiu dar você conseguiu dar mim mano? Sim, mas como eu também... Se eu só tá aqui em qualquer lugar. O problema o sabe? Eles um tom para o top, e... Nós podíamos o... Mas vocês prepararam Dragon, E And, mm -hmm. and Aries score, o O should be ser nosso. Sim. Mas você só go e vai como eles o Tom. A gente começou bem, o game foi bom, mas a gente começou a tomar muito pick-off na partida e aí deu uma degringolada. Agora a gente tem um draft que eu acho que é mais confortável. então tomar cuidado com a bot lane, a gente, to a gente tomou gank na série passada também, cedo no primeiro jogo, esse também fez a mesma coisa. Só que ele não vai cair, a peito tem que fazer um pouco mais, tem que empurrar um pouco mais. Tem okay, que okay, okay, pra cima da loud, um troque de apoio da tonada, né? Serafina é maravilhosa. Não tem nada mais gostoso nesse jogo do que o Tad Serafina. Talvez o um Tad de MF. O um Tad MF junto com o Serafina. Vem um o Dick Vem a chegada! Dude, Dick anda em cima do Tino! Só que o decreto voltou! Entrada de novo da Loud! Não foi eficiente! Apeita juntinho! O Dick tá Anderson tendo um treco ali. Desvirilhado o time da Loud! Apega o 2 a parte da, da O jogo tá muito rigoroso. Vão levar T3, querem mais? Querem mais? Olha o de Quedo roubou o decreto! E decretou o fim do jogo, meu amigo! Eles vêm pro GG! Tradição! Será Serafine! Boa, boa boa! Bati tudo que eu tinha, velho. Ah, uh, okay? hmm. like, like, oh, a gente pega aqui. Você pode ser pelo quê? Sim. Como. Não. Não fique como. Fique arrogante. Eu fiz? O que você fez no midwave? Quando você clear o midwave, você usa o spray para o alto. Quantos anos eu tenho agora? Uh. Porque esse, Ele fala sempre que quando a gente tá fazendo birra, a gente tem 10 anos de idade. Ah, eu falei que eu tenho 12 agora, não tenho 10. É, tô crescendo conforme a é série. jogador cara é assim, vai ser momentos importantes. Pro de LoL, como é que foi isso? Não, assim também, não. você pegou Challenger? Na época que tinha 50 Challenges e só não tinha Mestre, eu cheguei a pegar Diamante 1. 1 abaixo de challenge. Foi na época que o 1.6 acabou. Ainda entra a migração do 1.6 pro CSGO, eu jogava 24 horas LoL por dia. Você anos. Era da hora. Agora eu só assisto de vez em quando. Meu irmão que gosta muito, meu irmão é torcedor da temos lá do E eu só, hoje em dia eu tô sopapando. Aí é uma boa boa. Perdi o World Game, mas pelo visto a gente perdeu também o World Game. E estamos voltando agora. Segundo o dragão, né? encontrado. Olha o inglês do Demon, só que ele foi parado. O robô vai sendo derretido. O Eiser lutou e lutou muito bem. O Croc tá detonado. Dickhead vai perseguindo ele. Um a um, a galera da LOLD vai caindo. Mata, Tio! Ó o Tio, ó o ó Você viu? É a cara da TSS. É. Tô conseguindo perder fate com essa conta meu pai? É complicado. É pick de novo. Mas o é feito! Carioca! Encontraram Mas o Tim. Ele foi eliminado! Agora a Croc vai fazer o que pode, que é fugir! ou tentar roubar! Boa paz, conseguiram pegar o Tim. Ah, área é muito roubada, cara. Ah. Eu não acho que foi de verdade. Gente, dá pra pegar Porque se, se a gente pega a alma, não é uma alma tão tipo Game Changer. E aí eu fico com medo do ancião, o ancião é Game Changer. Não importa se a gente tá ganhando se nada! Vem o telefone que vai cortar a saída do Dikido! O Tim morreu! A galera da PEN vem junto com a torcida! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que Veio não a pouco de ok? E a loud vai caindo, um a um! Um, dois, três, abates! Brance sozinho de quem? pouquinho pro Trigo! O trigo tá jogando, tá dormindo hoje. Já tá nice. é o Trigo! Ele vem para tentar pegar o quadra! Será que garante? Vem a Que Quer mais um! E tá lá, meu amigo! É ele! Trigo. Entraram o Weiser, um é o um Super Minion que vai ali na frente, o jogo segue muito tenso, vai se defendendo o por vai exigentes, vamos ficar ligado, o para o Croc, pegaram de tempo, mas ele ganhou a tempo nos olhos, morre por o é, é, é, é, é o Nexus GG, é é meu Deus! Deus! Tem que ter dano pro pô, Precisa de reset. Então vamos resetar. um game, os caras também tá estão cansados. Vamos jogar quatro jogos, vai contar muito baixo. Conseguir fazer o básico melhor, resetar melhor, tá mais descansado, mais tranquilo. Eu realmente quero que vocês conheçam. A nossa foi muito boa. É por isso que estamos aqui, ok? Por duas semanas. Como vamos melhorar Okay. Okay. lá? Ok? vamos okay. okay. lá. Don't over, tension. tensão getting o Okay. E depois keep keep até until the end. Okay. You two, everybody Quem Okay. Uh -huh. Who hardly lose the game today? And okay. I I really believe we have more momentary than okay. Uh -huh. yeah? O último jogo foi triste porque a gente tava. a gente ganhou o jogo, mas acabou perdendo. E agora eu gosto demais da nossa conta, só que eu acho que de novo é a mesma coisa só não pode dar ruim no game. Vocês reenactam e vão ficar gigantes. Não vai ser muito bem. Deixa a Serafina escavando. Se você tiver assim, já foi eliminado o céu. Meu, meu Deus! Uma boa descontruta da sequência. Olha a galera da BIM. Muito bom, foto, Tá bom? Lá, de nice. acho que ela vai. Iberapu é na base. 18. Parabéns. Parabéns. Tudo bem. Tudo bem. Nossa, esse final aqui. Muito bem, velho. Mas quem é tão tirado, não que a Red dá a volta por cima e vai ser pen Red. Eu acho que... A loud não aguentou assim, o com cascudo e é a Pen. Eu acho que a Red tem a mesma característica, que eles não deixam o osso assim, embora, sabe? Então, indo pro late game, eu acho que a Red ainda vai conseguir lutar e vai chegar nessa final pra uma reedição de pen Ah, não. Eu só sei que vão ter 10 mil pessoas. A final que eu mais gostei na né, disputa teve 12, então provavelmente vai ser algo muito parecido. E só, assim... Parabenizar todo mundo que vai conseguir, porque eu te garanto que vai ser um espetáculo. Isso Super. aí, torcida. Tamo junto. Não, é. Obrigado por ter acompanhado até agora. A gente falou que eles ia voltar, falou. Mas, Mas a, a gente ainda tá tava empresa. trolando lá. A, a, gente, gente falou, né? a gente é o quê? Raçudo. A, a Laude lá... a é um time a, muito a... bom e a Pei é raçudo. <risos> Alguém falou isso. Alguém não, falou né? isso. Colossimos, <risos> acho. A foi começar o jogo. Não de virar poeira. E espero você lá.